e posteriormente, foi expandida na revista Esquadrão Suicida número 44. George Hackens era um jovem garoto membro de uma família muito humilde, que desde pequeno mostrou ter um talento nato para criar bumerangues. George cresceu sendo criado por seu pai, que sempre preferiu o irmão dele. A relação entre eles ao longo dos anos só foi piorando e chegou ao estopim quando o pai de George diz que Boomerangues era uma completa perda de tempo. Chateado por não receber o apoio de sua família, Jorge começa a praticar lançamentos com seu boomerang, quando acaba atraindo a atenção de um garoto chamado Mick, que também gostava de boomerang. Assim, Jorge começa uma longa amizade com ele. Durante os lançamentos, Jorge acertou um coelho e o matou. Ao invés de se sentir culpado, ele gostou do que fez e decidiu iniciar uma vida de crimes usando seus bumerangues. Depois de muitos assaltos, Jorge descobriu que uma empresa de brinquedos estava querendo tornar os bumerangues atrativos para as crianças. E para isso, estavam procurando alguém para ser o símbolo deste brinquedo. Jorge foi até a empresa e fez um trabalho excelente com os bumerangues, conquistando a vaga e se tornando o Capitão Bumerangue, um herói infantil que usa bumerangue com arma. Infelizmente, o Capitão Boomerang foi um fracasso, pois as pessoas achavam que boomerangues eram inúteis. Jorge estava se sentindo mal, quando viu que em uma barraca, diversas crianças estavam querendo o um autógrafo do Flash, pois para elas, o velocista era um verdadeiro herói. Irritado, Jorge lança um boomerangue, que acerta o Flash por trás. Depois de conseguir atingir o velocista escarlate, George começou a ser respeitado e os bumerangues começaram a ser um sucesso. Entretanto, ele continuou com seus crimes, utilizando bumerangues para soltar joalherias. Depois de alguns assaltos, Flash tomou conhecimento de que o Capitão Bumerangue era um criminoso. O herói então vai ter o um encontro do vilão e não consegue encontrar nenhuma evidência que comprovasse que ele havia praticado um crime. Para confundir a mente do Flash, Jorge diz que existe um criminoso se disfarçando de Capitão Boomerang, para assim incriminá-lo. Flash acredita no Capitão Boomerang, e decide procurar o impostor, para assim conseguir prendê-lo. Após muito tempo, Flash encontra o Capitão Boomerang, e decide prendê-lo. Acaba sendo nocauteado por um boomerang. Depois, o Capitão Boomerang amarrou Flash em um boomerang gigante e revelou para o herói que nunca existiram dois capitães boomerang. Flash foi lançado junto com o Boomerang para o oceano, mas ele conseguiu escapar, vibrando suas moléculas. Ao retornar para Central City, Flash prende o Capitão Boomerang e salva o dia. Na cadeia, Jorge é convidado a participar de uma equipe do governo formada por super-vilões, chamada Força Tarefa X, é mais conhecida como o Esquadrão Suicida. Ele aceita e, em troca, consegue a diminuição da sua pena. Para garantir que ele obedeceria às ordens e não fugiria, foi implantado nele e nos outros membros bombas nos braços. Durante uma das missões, Amarra pergunta ao Capitão Boomerang se as bombas são de verdade. George diz para o Amarra que as bombas eram falsas, e que elas eram feitas apenas para que eles não tentassem se rebelar. Na verdade, George queria descobrir se as bombas eram de verdade, e decidiu utilizar o Amarra como cobaia. Amarra confia no vilão, e foge da missão, causando assim a explosão da bomba, e perdendo seu braço.